Muito bem gente, muito bem, estamos aqui em Cravinhos hoje é, Viemos mostrar aí imagens e curiosidades aqui de Cravinhos Que essa igreja aí que vocês estão aí vendo nas imagens É a única igreja aqui da, de Santo Reis, aqui da região Quando há uma festa de reis aqui em final de ano O pessoal vem da região todinha aqui das cidades Fazem caravanas para visitar aqui essa igreja aqui que os católicos falam que é de santo reis né o pessoal que crê em santo e outras coisas mais aí é reverencia o santo reis é aqui em cravinhos mesmo ó, aqui um templo aqui construído aqui me parece que com a ajuda da população pelo que eu sei mais ou menos, o pessoal bem me passou não, não teve nem ajuda aqui da prefeitura mas muito bem feito ó, aqui, ó. estamos aqui pertinho aqui do um local verde ó. uma área que vai dar logo na pista, ó, deixa eu passar aqui para vocês verem ó. lá embaixo já é a pista e esse lugar aqui é muito visitado, aqui na época das festas de reis. Pela informação que temos aqui, é o único templo de Santo Reis que existe aqui na, no estado de São Paulo. Aqui do outro lado aqui é uma agência do INSS. Olha só, o pessoal passando na rua, tranquilo. A aqui é tranquila, quase ainda não tem violência. Tem alguma coisa, mas não tanto, né? Vamos aproximar um pouquinho aqui, pra pegar mais de pertinho aquilo, a igreja. Olha aqui, ó. parece que é bem feitinho, bem ajeitadinho, né? O pessoal caprichou aqui, ó. Eu lembro que na época do, das festas de reis tem, tem muitas caravanas, vem ônibus de tudo quanto é lado. visitar e fazer as festividades deles, as folias de Santo Reis também, né? O pessoal que gosta dessa coisa, vem todo ano aqui visitar o templo aqui deles. tá um sol lindo hoje, muito gostoso. O lugar aqui é bem mais fresco que Ribeirão Preto, né? Você que tá aí me assistindo agora. Olha só, aqui tem mais verde que Ribeirão, né? Ribeirão Preto é sempre mais quente. Olha só aí ali do lado ali parece que está construindo um pequeno prédio aqui é muito raro isso né? Caravins ainda não é predial ainda a cidade é mais tranquila vou dar uma aproximada aqui ó para você que é do país aí que porventura participa de folha de reis, né, que é, Acho que é uma das únicas igrejas de santo reis aqui da região. Vamos até no portão aqui para mostrar mais de perto. meio um pouquinho a câmera, né, isso é normal. Olha só que chique, Eu gosto bem construído, né. É, muito bem caprichado, né? O pessoal católico geralmente é bem mais caprichoso, tende a admitir isso. O pessoal muitas das vezes faz com mais capricho, mais carinho as coisas. Olha só o visual aqui dos vizinhos aqui. um lugar bem tranquilo mesmo estamos aqui do lado de fora né? evidentemente que isso aqui na época que não é de visitar mas é muito chique mesmo tá aí né e essa aqui é a Igreja de Santo Reis, localizada na cidade de Cravinhos, interior de São Paulo. Para você que acompanha aí nosso canal, tá aí uma curiosidade aí para você ficar sabendo aí, né? Todos os anos aí muitas caravanas vêm de Contelado é aqui para poder festejar as folhas de Reis. Vamos ficando por aqui, gente. Muito bem, gente. Chegamos aí uma área da cidade que mais verde ainda. Olha só. Você pode ver que muitas árvores, verde é o que não falta nessa cidade Muitas árvores, é a mesma coisa que é um bosque rodeando a cidade E chegamos numa praça aqui, ó, que foi construída a primeira igreja da cidade A primeira igreja de fundação da cidade, que foi restaurada recentemente Pois devido a uma tempestade que deu algum tempo atrás, ela desmoronou, mas... Pegaram as estruturas e restauraram, restauraram ela, tanto ela como a praça, que está muito bem zelada, olha só. Essa aqui é a praça, fizeram o um sistema original, bem feitinho, a prefeitura ainda cuida muito bem. O prefeito aqui da cidade, que tem o apelido de Boi, Luiz Carlos Carrascosa, se não estou enganado, é um dos melhores prefeitos do estado de São Paulo, praticamente. Em matéria de administração não tem igual. Olha o tamanho dessas árvores. Ô oh, Thelma, aqui ainda, tá, aqui ainda tem natureza ainda, né? Muito difícil achar, mas ainda tem ainda. Ribeirão Preto não tem, mas aqui tem, ó. Olha lá aquelas montanhas lá. Tá parecendo Minas Gerais, ó. É um abração aí para Thelma, né? Lá da. Lá de Sergipe. Também pro esposo dela sempre acompanha o nosso trabalho, vamos aproximar mais desse templo aqui, pra vocês verem, independentemente de religião, gente, é a beleza, a beleza da construção, né? É, o nosso Brasil devia é, conservar mais, conservar mais o, o patrimônio histórico, né? que essa essa igreja que faz parte da história da cidade, olha isso, Pensa vocês aí a primeira igreja construída na cidade Essa cidade aqui tem muitos anos de fundação Ficou um tempão abandonada, mas depois que esse prefeito aqui assumiu De alguma forma parece que eles cooperaram aí para poder restaurar tudo né? Olha isso Não sei se tem reuniões aqui hoje em dia, porque tem outras igrejas maiores mas pelo menos a, a igreja restaurada, bonitinha aqui, está muito bem conservada. né? A praça também, bem zelada. Vamos aproximar um pouquinho aqui do templo, para o pessoal observar mais. Eu fico encantado com esse verde que eles conservam, tão bem conservado do lado. Né? O Ribeirão Preto já perdeu essa, essa essência né, do verde. Os homens praticamente arrancaram todas as árvores, é, passaram por cima das leis que existem, né, para evitar isso, acabaram com tudo. Vamos aproximar mais aqui da parte da frente, o pessoal ver, vocês que acompanham o nosso canal, hoje nós estamos aqui na cidade de Cravinhos, aqui é a igreja mais velha da cidade câmera, evidentemente, tremendo um pouquinho, mas olha só como é que tá isso, ó. Foi o primeiro templo católico da cidade de Gravinhos A luz do sol tá atrapalhando um pouquinho, para a gente pegar aqui. Mas acho que aqui dá para pegar melhor. Olha só. pessoal que gosta de patrimônio histórico, ó lindo mesmo, né? o tempo é muito lindo. É a história do nosso país, né? Infelizmente, aí, muitos lugares estão deixando aí a nossa história acabar, se esvacelar. Alguns lugares aí estão destruindo tudo que significa história para poder construir belos edifícios... E com o tempo não vai ter mais história para contar, né? Da onde nós viemos? Olha só essas plantas. Até o Val que gosta de plantas, olha aí, olha aí, Val, ó. olha que. Eu não entendo nada de planta não, mas você que é especialista deve deve entender e saber o que que é isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Muito lindo, hein? Olha aí. toda rodeada de verde, uma belíssima praça, né, vândalos, acho que se tiver tem poucos, né, olha só, é, a cidade praticamente estava começando naquela época, né, por isso que o templo é até pequeno, né, é para a população de hoje, mas... Dá até para entender, né? Pois a cidade era pequena naquela época, estava começando. Foi a primeira igreja. Mas, magnífico, né? Muito bem. Vamos ficando por aqui e já já voltamos aí com mais imagens. Olha aí, gente, estamos aqui na... Aqui na retaguarda, aqui da, da Igreja Matriz agora. Vamos dar uma uma filmada na Igreja Matriz. Evidentemente, na né, Igreja Católica da cidade, a maior né, que tem. Nós tivemos aí há poucos minutos, na primeira da cidade, que foi feita. Essa aqui é a atual, que já tem muitos anos também, olha aí. Um grande templo, tem um grande espaço aqui Aqui tem até um lugar de, de entrar carro Bem no, no centro da praça Olha aí Aquela torre, eu acho interessante as torres que essas igrejas têm, né? Muito alto, né? Solzão pegando Brilhando, maravilhoso Coisa boa Igreja Matriz Central de Gravinhos. Você está vendo as imagens aí? Olha só tá, Vamos pegar a outra parte Em outro ângulo da igreja Vamos lá aqui, é nós estamos aqui no outro lado agora, quase na parte da frente. Muito grande. Isso aqui não tem nem base quantas pessoas cabem em uma missa, por exemplo, né, que eles fazem aqui. Olha só, aqui dá pra ver até lá no fundo. Aqui é um arvoredo tremendo, né coisa boa praça muito bem arborizada isso aqui no tempo do frio, o problema é que faz frio demais essa cidade doenças respiratórias, essas coisas que é o que mais tem morei aqui nove anos e meio olha aqui, o pessoal sai de carro Desce e pega a parte central ali da cidade. Muito bem projetado isso aqui. Vamos pegar o outro, de preferência a parte da frente agora da igreja. Vamos lá. Olha aqui gente, ó, bem no top hein, agora, hein? Bem de frente. Igreja central, igreja matriz de cravinhos. Chique demais, hein? Muito chique Não sei se eles liberam pra gente entrar lá Senão eu ia mostrar por dentro, mas sem autorização é complicado Olha aqui a parte da da frente aqui também ó. maravilha. Um pouquinho aqui, olha só, muito, muito legal, muito bem feito. Muito verde dos lados também, olha. Vamos virar um pouquinho para outra praça. Salzão escaldante, meu Deus do céu! Uma hora à noite gostei eu vou dar um pulo aqui só pra ver mesmo filmar por dentro mas olha só chique aqui é uma parte aqui da da grande avenida aqui que vai até o centro é isso aí mais uma vez terminamos por aqui, gente.